Se você pudesse construir felicidade, do que seria feita? Da comida que você mais gosta? Do sorriso de quem você mais ama? É difícil achar a resposta, mas pelo menos você achou o lugar. Viva no Origami, o primeiro empreendimento design em Natal. Com apartamentos de 176 a 194 metros quadrados, no melhor do Tirol, a vista é definitiva para o verde e a área de lazer surpreendente. Com ambientes nada comuns para quem quer bem-estar e leveza, suando a camisa ou mergulhando na piscina ao pé da mata, diversão com a criançada, boas experiências na mesa de sinuca, na mesa com os amigos e até na mesa de trabalho. Todo o conforto que faz daqui o seu lugar de felicidade no melhor condomínio fechado a preço de custo. Origami Viver Feliz da Construfit.